E saiu a atualização do Brawl Stars. Isso mesmo, já temos um novo modo de ver o Brawl Stars. Se liga só aqui no canal Bruno Clash. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E, galera, é o seguinte, já temos a atualização no jogo do Brawl Stars. Vocês estão vendo aqui do lado já. Já estamos com um novo ambiente, tem um fundo diferente com aquele M da Max. Cara, muito legal, totalmente... É, de acordo aí E agora a gente vai ver o que tem aqui de novidades pra gente É claro, jogar também o novo modo de jogo que já aparece aqui, ó Cidade Caótica Então vamos já jogar o um novo modo, vai mostrar o que tem de diferente E também ver tudo dessa atualização Bom, primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que o... a temporada ainda não acabou, né? A temporada tem 3 dias e 16 horas pra terminar ainda, então ainda dá pra vocês pegarem muito baú. Eu tô com 31 baús aqui, 31 caixas extras, eu falo baú, não sei da onde. 31 caixas grandes extras aqui, que eu vou abrir só quando eu conseguir, é, no novo, na nova temporada, o... o Watson, famoso Surge. Isso mesmo, então temos ainda as missões acontecendo, todas as missões aqui em... De... Ainda estão por aqui, a gente vai até jogar esse daqui já, ó Ah, não tá, não tá disponível, tá, beleza Bom, vamos ver tudo isso daqui que a gente precisa fazer Mas antes, eu quero mostrar para vocês Na loja, temos aí já a primeira das novidades, né? A Max Despojada Isso mesmo, primeiro temos aqui a caixa grande Mas antes de tudo, eu quero falar pra vocês Se vocês não são ainda... Apoiadores do canal Bruno Clash, essa é a hora de você ganhar gift cards pra comprar seu Brawl Pass. Vai lá, clica aqui em inserir código, põe o código Bruno Clash. Inseriu certinho, lá em cima aparece você já tá apoiando o canal Bruno Clash. E agora é o seguinte: toda compra que você fizer aqui na loja, print, que é grave e mande pra mim lá no seu stories Marca eu lá no stories que você postou na, na sua página do Instagram. E você tá concorrendo a Gift Card para comprar o Ball Pass, isso mesmo Então não esquece, apoia o Bruno Clash, compra a sua, skin a sua skin nova da Max Despojada Ou qualquer outra skin, ou qualquer coisa e mande pra mim no Istres, beleza? Vamos abrir essa caixa grátis aqui agora? Essa aqui não tem como adiar, né? Então GG Bom, temos aqui agora a Max Despojada Vamos comprar então a Max Despojada, apoiando o Bruno Clash Partiu, Max Despojada tá aqui na tela, olha que topster Vamos lá e vamos jogar com ela também, hein Tá aqui pra vocês Max Despojada, mano Tá aqui GG Top da balada E aí, a gente já viu aí que eu posso agora escolher a nova Max Ó, já tem duas Max, agora a terceira é a Max Despojada, muito top, hein Bom, tem novidades também em um outro lugar, que é aqui, ó no caminho de troféus, né? Eu tava ali com... Eu tô agora com 20.144 troféus E eu tenho baús ou ca... Baús não, caixas Caixas desde os 15 mil pra abrir Então vamos deixar isso daqui tudo Pra quando a gente pegar também o nosso Surge Porque tem ali, ó Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 mega caixas 6 mega caixas e mais 3, 4, 5... Seis caixas grandes também hein galera Então tem bastante caixa pra gente Vamos tentar abrir elas Quando a gente conseguir ali é, O nosso novo Brawler cromático O Surge Surge que ainda não está aqui né O Watson na verdade Vai chegar na nova, novo passe Então chegando eu já coloco ele pra jogo A gente já vai abrir todas as caixas E tentar pegar ele nível máximo com Star Power, com acessório, que der, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte, não temos ainda a Cidade Caótica, vai começar em um dia 15 horas. Então, bora fazer aí, bora jogar com a nova skin da Max aqui no combate pra ver se dá bom, hein? Ó, o mapa é esse daqui, bora lá então, vamos ver como vai funcionar, testando pela primeira vez a Max. Vamos lá então, combate duplo que é o que tá valendo pro nosso, pra nossa missão, né? Temos ali um bullzão. E vamos tentar ajudar ele a dar velocidade Pra esse Bull, né? Que é o que ajudaria o Bull aí a ficar mais zica, né? Bora lá, então Já colou ali o O Leon Fake, né? Já veio o Leon Fake Já caiu também Tá de boas por enquanto Vamos ficar ligeiro O follow aqui tem muito Zé Matinho, mano E aí se você sair dando rolê Ou tentando caçar Muitas vezes você vai ficar ali preso é, pelos Zematos, pegos pelos hematos Então complica bastante, né? Vamos ver ali se a gente consegue dar uma, uma testada. Vamos ver como tá ali. Ali no meio tem os caras. Complicado, se você ficar paradinho, você não vai conseguir nada, entendeu? Você vai ficar ali com poucas star power, torcer pra chegar em é segundo. Ou dar alguma zica aí e os caras perderem a partida, né? Mas realmente não é o que eu queria, né? Vamos ver o que dá pra fazer ali, ó. Vamos ver o que dá pra fazer. Vamos ver ali como vai... Hum, boa, boa, boa. Peguei, peguei, peguei. Pega lá em cima você fica ficar fortão, mano. Boa, boa, tá bom. Ele tá deixando ali, tá esperto. Eita, mas sai daí, meu Deus. Não, sai daí, mano. Oh. Ai, caraca, ele chamou tanta atenção que o cara percebeu que ele tava lá. Oh, meu Deus. É mole, não, viu? Não é mole, não, viu? Deixa eu pegar aqui que eu fico mais forte também, eu te ajudo Ai, mano, não, não dava, não dava Os caras tão fortão também, ó, tá com 11 Impossível, impossível Ah, ele vai, ele vai acabar caindo, ai meu Deus Vamos, vamos, vamos Fica ligeiro aí, meu mano, fica ligeiro aí, meu mano Calma, calma, calma Sem estresse, sem stress. Bora lá, acho que eu posso pegar aqui pra tentar ajudar ele, hein Dei, dei velocidade pra ele Opa, opa o okay. que Ele matou lá embaixo, deu bom Pegamos primeiro, mano A equipe ganhou aí GG mais 9 com o busão Eu acabei só controlando ali Ele tava com todas as, toda a força, né, possível Deu bom, galera. Deu bom. Deu bom. Vamos tentar outro modo? Então, partiu. Vamos lá, então, no Pique Gema com a nova Max, mano. No, na atualização do Brawl Stars. Então, partiu, hein? Vou mandar aqui já, ó. Bora, Max. Bora, Max. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá chegando ali. Opa, beleza. Agora eu vou subir. Opa, opa. Ai, nossa, peguei! Boa! Ai, tomei também. Tomei também, tem que tomar cuidado que eu acabei tomando. Beleza, dei um dano ali. Escapei com a minha geminha. Peguei uma geminha ali, hein? Não vou pegar outra, não. Não vou conseguir pegar outra, não. Vamos ter que ficar ligeiro. Esse aqui tá complicado, hein? Esse aqui tá complicado, hein? Vamos ver ali. Ai, mano, não tá dando. Tá difícil, hein? Vai precisar, eu vou precisar do mano ali, mano. Beleza, Catão. Ui, pegamos tudo, mano. Boa, mano. <risos> feliz, feliz. Felizão, felizão. Boa, boa, boa, boa, mano. É isso, mano. É isso que eu tô falando, meu mano. Ó, opa, escapamos ali da treta. Oito, beleza. Top demais, top demais. Tem que pegar mais, tem que pegar mais. Vamos lá, vamos ajudar o pai aqui, vamos ajudar o pai aqui, hein. Tem que ajudar eu, hein, tem que ajudar eu, hein. Ajuda nós aí que é GG, mano. Oh, meu Deus do céu, olha o nosso mano. Beleza, é só matar, é só matar, mano. Beleza, consegui escapar. Tá bom. Ai, tá, ai, caramba, vocês viram? O lag, mano. O que, que deu ali, mano? Meu Deus do céu. Nossa, mano. Deu um lagzão. Deixa eu ver se eu consigo ficar ligeiro por aqui. Beleza, beleza, beleza. Peguei mais um. Peguei mais um, peguei mais um, hein? Pegue, pega e desce, pega e desce, pega e desce. Não, desce não, desce não. Desce não, desce não. Fica aí, fica aí. Nossa, peguei 10 e vazei. Peguei 10 e vazei. Beleza, beleza. Nossa, ai, caraca. Pega, pega, pega, pega, pega, pega. Beleza, pega mais um. Boa. Só isso aí, isso aí. Resolve, mano. Vamos resolver essa porrada, mano. Vamos resolver essa parada, mano. Não, não, não, não. Desce, desce, desce. Ai, meu Deus. 12, 10. Só descer, só descer, mano. Desce. Desce, desce, desce. Eu cuido lá no meio, eu cuido lá no meio. Meu Deus, vamos precisar de... Boa, boa, boa, pegamos, pegamos, pegamos É só descer, mano, desce pelo amor de Deus Desce pelo amor de Deus Meu Deus do céu, mano, desce primo, desce primo Nossa, ah, sabia que ia dar ruim mano. Sabia que ia dar ruim não. Sabia que ia dar ruim, mano Sabia que ia dar ruim, mano Ah, não, não, não, na moral, na moral na moral, na moral, mano Na moral, mano Ah, não Primo trollou, hein O primo trollou, hein Não deu, não deu É isso, mano Tivemos uma vitória muito boa no showdown em dupla No combate em dupla No pique-gema fomos trollados pelo nosso amigo primo. Mas acontece, mano. O que importa é que a gente já está com a atualização. Agora contando os minutos para poder chegar o nosso Watson. É isso mesmo. Então é isso, manos. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele likezão. Se inscreve aqui no canal porque tem muita coisa chegando. Tamo junto, galera. É nóis. Um abraço. Falou. Fui.